E cuspiu no chão, e fez lama com a saliva, e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhes, disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que fica pedindo esmola? Uns diziam, sim, é esse. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como ele tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas o outros diziam, como pode um pecador fazer tantos sinais, fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram então outra vez ao cego. E tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os fariseus disseram-lhe, tu nascesses todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o, tinhas, que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, Quem é Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio Senhor, e prostrou-se, Diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar. Prezados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos hoje... 19 de março, dia de São José, para celebrar o quarto domingo do tempo comum. Devido o dia de São José cair no domingo, em tempo de quaresma, ele foi celebrado no dia de ontem. No domingo, somente o dia do Senhor. Os santos são celebrados ao longo da semana. Por isso, hoje mal não fizemos menção à figura de São José. Mas a leitura de hoje do quarto domingo continua a preparação do povo de Deus para a Páscoa. Mais algumas semanas, damos início a uma Semana Santa. Uma semana toda especial, que é o cume da vida cristã. Às vezes a gente fica pensando que é o Natal. O verdadeiro cume da vida católica, do cristão, é a Semana Santa porque o amor vai até a última consequência, vai até a cruz, ou melhor, vai além da cruz, porque ressuscita por amor a cada um de nós, para que nós pecadores, passemos a fazer parte do povo de Deus novamente, passamos a merecer o céu, durante três semanas, semana passada, esta e a semana que vem, a liturgia nos lembra de alguns sacramentos e de algumas atitudes da nossa vida. Semana passada refletíamos com a moça no Poço de Jacó, sobre o nosso batismo, sobre a água viva. A água viva que é o próprio Cristo, que no dia que na cruz é traspassado pela água, pela lança melhor dizendo, faz derramar sangue e água, nasce os sacramentos da igreja. Hoje, com o cego de nascença, nós somos convidados a refletir sobre o ser luz. A nossa forma de ser igreja. Nós fomos batizados um dia, quando pequenos, hoje de manhã tivemos quatro batizados. Não para fazer apenas parte de uma comunidade. Não somos batizados apenas para ser chamado de católicos. Não somos batizados apenas para não morrer no pecado e parar no limbo Não morrer pagão Nós somos batizados porque somos convidados a assumir um papel Papel de católicos E aí eu pergunto para vocês Você sabe qual é o seu papel de católico no mundo? Você tem menção? Porque com certeza a gente sabe mas na correria do dia a dia a gente esquece. Quando nós passamos diante de uma igreja, uma igreja católica, com o que é que o católico faz? Sinal da cruz, reverência, lembra que ali está perto de Deus. Não é verdade? Sim? E quando alguém chega perto de você, igreja de Deus peregrina neste mundo... Lá no trabalho, lá na fila do SUS, lá no mercado, lá em casa, sei lá, onde nós estivermos. O que é que as pessoas pensam, quando olham para nós? Porque como católicos batizados, nós temos uma missão. Hoje, tanto a primeira leitura, quanto o Evangelho, nos mostra um pouquinho... O povo que acha que é sinal de Deus E há duas pessoas que aparentemente não tem nada de sinal Segundo os olhos humanos Mas para Deus, essas duas pessoas são essenciais Primeira leitura Um profeta é convidado por Deus Samuel Samuel é profeta de Deus, fala em nome de Deus, anuncia o amor de Deus e denuncia as desgraças humanas. Ele recebe de Deus uma missão, Samuel meu filho, pega o seu chifre com óleo e vai à casa de um tal Gessé. Lá você vai encontrar com os filhos dele. Naquela casa, um deles sairá coroado rei. Um daqueles filhos será coroado rei, aquele que vai tomar conta de todo o povo de Deus, olha que grande responsabilidade, e Samuel, homem de Deus, que fala em nome de Deus, que conhece os desejos de Deus, vai e vai para a casa de Jessé, Chegando na casa de Gessé, a primeira coisa que ele faz é olhar para o filho mais velho, ou o filho mais forte, ou o filho mais bonito, ou talvez o mais inteligente. No pensamento de Samuel estava assim, vou escolher o melhor, porque o mais forte pode lutar, o mais inteligente pode negociar com os inimigos. Os mais esbeltos podem casar com outras princesas por aí e trazer muito dinheiro para o nosso povo. Porém ele escuta a voz de Deus, não é esse. Não olhe com os olhos humanos, porque o que o homem vê as aparências, Deus vê o coração. Não é esse que eu quero. Pare de olhar as aparências dos outros, olhe o coração, diz Deus, e aí o profeta continua a sua missão: olha para todos os filhos, nenhum deles Deus quer. Porém, ainda existe um que não está presente. Aí ele pergunta: Escuta, Gessé, estão todos aqui? Ai, desculpa, tem um ainda, tem um mirradinho, um Zé Ninguém, tem um, qualquer um, que está lá no campo cuidando, ele é, ele é pobrezinho, ele é fraquinho, ele é raquítico, ele não é, não é, não pode ser rei. Gessé olha para o seu filho e diz que aquele lá não pode ser de Deus, porém quando ele chega, é ele que é ungido por Deus. Aquilo que nós considere, consideremos escória, resto, sobra, para Deus tem muito sentido. É quando nos fazemos fraco é quando ninguém valoriza a gente, é quando ninguém dá nada pela gente. É aí que Deus faz o tudo acontecer em nossa vida. E foi o que aconteceu com Davi. O que a família dizia... Tem uma sobra, sobrou um A sobra humana É agora o milagre Multiplicação de Deus É a manifestação de Deus Se faz naquilo que o mundo Considera gentalha Escória E Davi vai ser um grande nome Davi vai ser um grande Homem capaz de conduzir O povo de Deus e mais tarde Cumprir uma profecia Da descendência de Davi Nascerá um rebento que vai salvar a todos. Celebramos São José, que, se olharmos a genealogia dele, ele é da descendência de Davi. E é o filho de José, Jesus, que vai salvar a humanidade. Um Zé-Ninguém aos olhos do mundo. No Evangelho, Jesus Cristo está chegando numa comunidade. A fama de Jesus já chegou primeiro. Ah, ele é capaz de fazer milagres, ele talvez seja o salvador, quem é esse homem? Pode ser que seja o Messias, mas ele tem muito poder. E Jesus vai no templo, quando ele chega no templo, ele encontra uma comunidade orante, uma comunidade de fé, uma comunidade que frequenta o templo toda semana, uma comunidade fervorosa, porém uma comunidade cega. Como assim padre? Já vou explicar, a comunidade é cega de coração, tem um autor que escreveu aquele livro o Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. ele diz assim, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração e é lá no coração que Deus se manifesta para a gente. Chegando nessa comunidade, os apóstolos, a primeira coisa que vem é esse cego de nascença, esse jovem cego. Os apóstolos já vão perguntar para Jesus, Jesus, esse cego, porque no tempo de Jesus, nascer cego era consequência de um castigo, era, ou ele era pecador, ou seus pais eram pecadores, ou seus avós, e ele nascia com essa doença, para pagar o castigo dos seus antepassados. A comunidade inteira diz assim: Jesus, esse menino, esse homem, esse jovem, ele é cego assim? Porque? Culpa de quem? Agora, pensem comigo, por favor, comunidade. Como é crescer numa comunidade em que você é sempre visto como culpado? Como é pertencer a uma comunidade que todo mundo te olha dizendo Lá vem o filho do pecado, lá vem o pecador Como é pertencer a uma comunidade em que você não é querido Em que você não é amado Em que você não é visto como santo, assim como eles Aliás, eu já falei nas outras missas quando o Padre Adriano me pediu para celebrar essa missa de hoje, ele falou assim, Padre, vai tranquilo, porque só frequenta a igreja São Benedito Santos. Todo mundo que vai na missa, todo mundo que acompanha pela rede social, é tudo santo. Você não vai encontrar um pecador ali no meio. Eu falei, ah, é louvado seja Deus por isso. Mas como seria, se no meio dessa comunidade de santos, tivesse um pecador e que para todo lugar que ele vai o pessoal, ah lá vai o pecador ó oh, o pecador chegou e vou mudar de assunto, chegou o pecador como esse jovem devia se sentir? e aí Jesus Cristo não quer saber Jesus Cristo diz assim não é por causa do pecado isso aconteceu na vida desse jovem para que se manifeste a mão de Deus sobre ele e Jesus se aproxima do jovem do homem, e Jesus o ama, não julga, olha para esse jovem, vê a cegueira que está na sua visão, mas que dentro do seu coração não está, conversa com esse jovem, depois Jesus Cristo faz algo que parece nojento, mas talvez era para chamar a atenção da comunidade, ele gospe no chão, faz aqueles carros, que eu sinto até arrepio de ver, pensar, faz uma lama e passa sobre os olhos desse jovem. De Deus, Jesus Cristo sendo Deus, está determinado a tirar a cegueira desse jovem, mas ele precisa saber até que ponto esse jovem é capaz de obedecer a Deus. Aí ele olha para o jovem e diz assim, agora levanta, vai lá no fundo, lá na piscina de Siloé e se lava. Jesus Cristo não diz para ele, vai que vai ficar curado. Só disse: levanta e vai se lavar. E o jovem vai. Mas quando volta, já não é mais o mesmo. Porque ao obedecer a Deus, recebe a graça de Deus em sua vida. Às vezes, nas outras igrejas, aqui não porque todo mundo é santo, Deus deve ouvir. Às vezes a gente vai na igreja e diz assim, ai padre, eu rezo, mas Deus não me escuta. Eu peço a semana inteira para ter um emprego melhor, mas Deus não me dá. Eu peço para ter isso, eu peço para ter aquilo, mas Deus não me escuta. Talvez o que esteja faltando é você ouvir a Deus. Da parte de Deus todo milagre vai acontecer, tudo está pronto, mas da parte humana, é preciso que nós recebamos esse milagre de Deus, e façamos a vontade de Deus, o jovem faz, e ao receber, a comunidade começa a perceber que alguma coisa está errada, algo de, algo de errado não está certo, como que pode um jovem cego, encontrar-se com Deus, e nós que enxergamos, não vimos, como que pode, esse jovem pecador, como diz a mãe do, do Kiko, lá no Chaves, essa gentalha, encontrar-se com Salvador, e nós não, ele, que nasceu no pecado, agora reconhece um profeta, e nós, não, nós que vamos sempre à missa, no caso lá, não vamos ao, ao culto, nós que pagamos os nossos dízimos, nós que fazemos tudo corretamente, nós que nascemos saudáveis, foi preciso que um cego enxergasse o que os outros não estavam enxergando, porque enquanto ele era cego de nascença, físico, o povo não enxergava com o coração, e não enxergava a vontade de Deus, e aí esse jovem começa a dar testemunho, é um profeta, é um homem de Deus, é aquele que me curou, já não tenho mais medo que vocês me apontem o dedo, porque é aquele que deveria me apontar, ao contrário, me amou, por isso eu sou de Deus e ele chega a ser até expulso da comunidade, porque a comunidade não aceita, que Deus é esse que prefere um pecador do que a nós, e esse Deus não só prefere um pecador de curá-lo, como mais tarde vai ao seu encontro, quando ele é excluído da comunidade, e ao ser excluído, Deus chega até ele e diz, acreditas em mim? Acredita naquele que te curou? Senhor, quem é ele para que eu possa acreditar? sou eu, esse que estou falando contigo, e olha que bonito o testemunho de fé desse jovem, agora enxergando com o coração, enxergando o mundo com os olhos de Deus, ele se prosta e diz, meu Senhor e meu Deus, eu creio, eu acredito, a mensagem desse jovem para nós hoje, é que no cotidiano da nossa vida, precisamos enxergar com os olhos de Deus... Ai, sou casado há tantos anos com esse homem, não aguento mais, ai Deus eterno, vontade de devolver. Mas enxergando com os olhos de Deus, é hora de agradecer, porque há tantos anos, esse homem, essa mulher, te atura, do jeito que você é, é presente de Deus. Ai, eu não aguento mais esses meus filhos, os filhos do vizinho que parece que é bom, aos olhos de Deus, é agradecer. Porque foi bênção que Deus colocou em sua vida Precisamos aprender a enxergar o mundo com os olhos de Deus Precisamos aprender a enxergar a nossa vida com os olhos de Deus Precisamos aprender a enxergar o outro com os olhos de Deus Quem veio à missa acompanhado, quem está no banco acompanhado Dá uma olhada um para o outro aí Enxerga essa criatura com os olhos de Deus Com os olhos de Deus Olha o que Deus me deu Obrigado Senhor porque me ajudou Colocou essa pessoa na minha vida Para cuidar, para me aturar Para me ajudar a pagar as dívidas de vez em quando Para aguentar meus TPMs Ou aqueles dias que eu não quero falar com ninguém Obrigado Senhor O que seria de mim? Se Deus não tivesse colocado essas pessoas na minha vida, na minha história. Um jovem cego, nos ensina a enxergar as coisas com os olhos de Deus. E enxergar as coisas com os olhos de Deus, é depois sair da igreja, voltar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e continuar enxergando o mundo com os olhos de Deus. Como? Padre, na segunda leitura de hoje. São Paulo nos Efésios, ele diz, meu irmão, minha irmã, outrora eres das trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha para essa mesma pessoa que está do seu lado e diz para ela, você é luz no Senhor, você é luz, fala sem vergonha, fala sem vergonha mesmo, você é luz, trate de brilhar, trate de brilhar, e como é que a gente brilha? E como é que um católico brilha? Ora, não associando as obras das trevas, vivendo na bondade, na caridade, na justiça e na verdade, como diz São Paulo na segunda leitura. Não só não associar as obras das trevas, mas desmascaraias. Ser luz no mundo é fazer a diferença por onde a gente passa. Porque senão, que diferença tem você daquele que se diz ateu? Que diferença tem você daquele que diz que é, sei lá, judeu, budista, escolhe outros deuses por aí? É preciso ser luz com a nossa vida. É preciso vir à igreja sempre, alimentar a nossa fé, reafirmar o nosso batismo, para mais tarde sair iluminando o mundo. Eu vi que aqui em Santa Cruz, o prefeito já está colocando lâmpadas de LED. Elas são mais fortes que aquelas lâmpadas amarelas, né? Agora, coitado das crianças, não dá mais para brincar de esconde, esconde na rua. Porque agora ficou tudo bem clarinho. Mas se todos nós aqui fôssemos verdadeiramente luz, não precisaria desses postes por aqui, porque nós iluminaríamos o um mundo com a fé que temos no coração. Que esta Eucaristia, Deus nos abençoe, nos conserve na graça, nos ajude a crescer e aumentar a chama da nossa fé, que por mais que o vento chacoalhe para todos os lados, ela nunca perca o brilho ela nunca perca força, porque somos de Deus, caminhamos com Deus e buscamos sempre Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Creio em Deus Pai. Todo Poderoso, Criador.